se você trabalha no mercado de criptomoeda, então assiste esse vídeo até o final porque tem uma estratégia muito top para você, isso mesmo. Esses dias eu postei no meu Instagram um box lá, se você não segue meu Instagram pode seguir então, um box perguntando o que que as pessoas gostariam que eu montasse uma estratégia uma estratégia de marketing digital para o negócio delas e o Marcos ele respondeu lá para mim que queria uma estratégia de marketing digital para criptomoedas então dito e feito eu vou fazer esse vídeo eu tô aqui na Estônia esse vídeo é um vídeo muito técnico muito completo então se você quer mesmo esse resultado assiste até o final ok mas eu tenho que ir para o meu computador agora porque lá no computador eu vou mostrar passo a passo do que você precisa fazer para ter essa estratégia de marketing digital para a criptomoeda e olha Independente de empresa de criptomoeda ou o que seja, é uma estratégia geral sobre marketing digital aplicado para o segmento de criptomoedas. Então se você trabalha com esse segmento, vai ser interessante. Assiste lá e é algo bem completo. Não é só para o Marcos. Essa estratégia serve para o Marcos e serve para qualquer pessoa que trabalha com criptomoedas, porque ela é independente, ela é individual. Beleza? Então vamos direto para o meu computador, onde vai ficar muito mais fácil da gente mostrar um pouquinho mais sobre a estratégia, ok? Então até já! Pronto, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador. Você pode ver aqui um mapa mental que eu criei exatamente para mostrar uma estratégia muito interessante para quem quer trabalhar com marketing digital com criptomoedas. Claro, essa estratégia ela pode ser utilizada com outros negócios também, mas o meu foco é exatamente mostrar como que o Marcos pode fazer isso com criptomoeda. E essa é a sacada. Dá uma olhada, eu vou passar passo a passo o que, que eu consideraria na hora de montar uma estratégia e como eu montaria a sua estratégia de marketing para que você pudesse ter um resultado. Eu conversei com o Marcos, eu perguntei para ele algumas informações a mais, e ele me disse que ele não tem capital para começar um negócio de marketing digital agora. Ele não tem grana para poder fazer tráfego pago. Até tem alguma coisa, mas não, é, não gostaria de comprometer, queria algo orgânico. Então a estratégia que eu vou mostrar aqui ela é basicamente orgânica. Claro que você pode utilizar de meios... Uh, pagos para poder potencializar e eu também vou mostrar em quais fases você precisa colocar isso, tá bom? Então vamos diretamente para isso, eu separei em quatro fases e como seriam essas quatro fases? Primeiramente a base, depois gerar tráfego, você precisa atrair pessoas, depois a estrutura, qual é a estrutura que você vai utilizar e por último a análise para poder você analisar onde está cada detalhe e melhorar em cada ponto, beleza? Então vamos direto, senão esse vídeo vai ficar longo para caramba, eu não quero que ele fique longo, eu quero conteúdo direto ao ponto aqui para vocês. Base. Quando eu falo de base, eu penso da seguinte forma, se você não sabe exatamente o que você quer, como você quer e com quem você vai falar, você não consegue chegar em lugar nenhum, porque essa é a base para qualquer coisa na vida, qualquer negócio que você queira fazer, você vai precisar pensar na base para saber se você precisa estar fazendo certo, se você não está fazendo certo, onde você vai ter que melhorar e essas coisas assim. E quando eu falo de base, eu falo basicamente o seguinte ponto, eu coloquei de forma resumida, na mentoria eu mostro muito mais, mas eu coloquei de forma resumida. Por que você quer falar desse assunto? Então, no caso do Marcos, por que, que ele quer falar de criptomoeda? Ele precisa responder isso, ele precisa ter claro na cabeça dele por que, que ele gosta de falar desse assunto. É um assunto que chama atenção, é prazeroso, ele está fazendo isso por grana, o que, que é isso? Ele já trabalha com, com esse assunto, ele gosta desse assunto, o que, que é? Por que? Quando eu falo assim, você tem que procurar o porquê que você quer falar desse assunto, você tem que levar em consideração sempre a seguinte forma... Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu ainda assim falaria desse assunto? Eu gostaria de falar desse assunto, mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e não precisasse mais trabalhar? Se você entender que essa pergunta ela é muito interna, você vai saber se lá na frente você vai continuar falando desse assunto ou não. Porque a estratégia ela é bem sólida, vai dar bastante trabalho fazer essa estratégia, mas ela é sólida e você consegue ter um bom resultado. Então quando eu falo isso, você vai pensar assim, por que você quer falar desse assunto? E você vai colocar claramente, você pega um caderninho e anota, você já trabalha com isso, você não trabalha, você gosta do assunto, você quer falar mais sobre isso, você tem prazer e etc. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Depois que você fez isso, você vai pensar o seguinte, quem você vai, no caso, quem que vai assistir o teu conteúdo? Quem que irá assistir o teu material, o teu conteúdo, os teus vídeos, as tuas páginas, as tuas postagens, o que que é? Quem que vai assistir isso? Por quê? Você precisa entender claramente para quem que você está falando, para quem? Quando você sabe para quem você tá falando, fica muito mais fácil na hora de criar conteúdo, na hora de falar exatamente as coisas que você precisa falar e coisas assim. Tem uma estratégia que a gente chama de Persona. Aqui, Persona. Que é você basicamente personalizar, tá? Você vai criar uma característica de uma pessoa que seria o teu público perfeito. As pessoas com quem você quer falar. O que elas gostam, o que elas fazem, como elas fazem, o que elas escutam. Tipo, elas escutam que tipo de música, elas assistem que tipo de filme, que tipo de coisa ela faz na televisão. Tudo. Você precisa entender claramente a pessoa do outro lado. Por quê? As pessoas estão navegando na internet para se divertir, em sua maioria, ou para pesquisar algum assunto. E se você quer falar, por exemplo, de criptomoeda para esse assunto, você precisa ser muito assertivo. Você precisa ser certeiro na hora de criar um conteúdo, porque a pessoa vai deixar de assistir o vídeo dela de gatinhos animados para assistir o seu vídeo de criptomoeda. Então, tem que estar tá muito certo. Você tem que acertar claramente nesse assunto. Então, dá um certo trabalho. Mas, é possível, e aqui é a hora, porque se você pensa e entende claramente para quem que você vai falar, vai ficar muito mais fácil de criar o conteúdo, ok? Depois que você faz a sua persona, depois que você define quem é o teu público ideal, o que, que eles fazem, como eles fazem, qual é a faixa de idade, se é homem, se é mulher, se é os dois sexos, se tem 20, 30, 50 anos, qual a idade, o que, que eles gostam, de qual região eles são, quando você define tudo isso, aí você vai pensar o seguinte, onde o meu público está? Onde o meu público está? Ele está no TikTok, ele está no YouTube, ele está no Instagram, ele está no Facebook, no LinkedIn, onde ele está? Você precisa entender claramente onde ele está para você concentrar o seu trabalho nessa mídia social, tá? Então você vai precisar, tá. depois de entender quem é o teu público, você vai entender onde ele está, sabendo onde ele está, você claramente consegue é, decidir o que fazer. Esse é o outro ponto da estratégia. Eu estou dando uma base de estratégia que eu daria na mentoria para qualquer pessoa, tá bom? Claro que ali aprof... na mentoria eu teria que aprofundar mais, aqui é um vídeo rápido, eu não quero prolongar muito esse vídeo, por isso que eu estou falando de forma mais objetiva alguns detalhes e não estou dando tanto exemplo. Então quando você define onde eles estão, por exemplo, no caso de criptomoeda, o exemplo de criptomoeda, eu pegaria pessoas de 25 a 35 anos, que são mais jovens, principalmente do sexo masculino, que são as pessoas que estão mais propícias a, a gostarem de assuntos de criptomoeda, pelo que eu tenho visto no mercado. É, desse público, eu sei que eles estão no Instagram, no YouTube, no Facebook e alguns estão no LinkedIn. Tá? Esse é o público que eu abordaria. Homens de 25 a 35 anos. Ele tem capital para poder comprar o que eu estiver vendendo. É, normalmente ele tem mais interesse e ele está mais antenado nesse negócio. Não estou falando que as mulheres não estão, que as mulheres não querem... Tem uma parcela de mulheres sim, só que a maior parte são os homens. Então, eu prefiro atacar a maior parte, que é a mais provável ter um resultado, beleza? Definindo isso, sabendo dessa análise, a gente entra o seguinte, qual o seu real objetivo? Qual o seu real objetivo com essa galera fazendo esse negócio? Qual o teu real objetivo? Você quer ganhar mais dinheiro? É isso? Você está fazendo isso porque você quer ganhar dinheiro? Você está fazendo isso para ajudar as pessoas? Você vai ajudar as pessoas com isso? Ou não, é só você que vai ser ajudado. Você quer ser famoso ou qualquer outro assunto. Você começa a entender o porquê que você está fazendo aquilo. Porquê que você está fazendo esse negócio. Quando você entende isso, aí você vai saber claramente se aquilo ali é algo sólido, que vale esforço ou não. Porque se for só por dinheiro, tem centenas de formas de ganhar dinheiro. E você, se ficar difícil, você uma hora vai falar, ah não, vou para outra forma que é melhor, vou para outra forma que é melhor. Assim como a maioria das pessoas fazem. Agora, suponhamos que você vai falar de criptomoeda porque você é apaixonado em criptomoeda. Você quer criar a sua própria criptomoeda. Perfeito. Você vai falar com muita propriedade. Entende? Não, não existe mercado bom ou ruim. Existe mercado. O bom e ruim está no seu conteúdo. Tá? Então, o conteúdo que você vai fazer vai definir se você é bom ou ruim naquele assunto. Beleza? Aí, vamos lá. Quando você definir esse ponto, a gente entra o seguinte. O que você vai vender ou vai oferecer para essa galera? Você já sabe o que você quer, você já sabe quem são essas pessoas, onde eles estão, o que você vai oferecer para eles. Você precisa ter muito claro isso em mente. Vocês estão entendendo que essa parte aqui é a parte conceitual, tá? Essa é a parte básica. Então, se você está ligado nessa parte básica, fez isso, bom, dali para frente agora a gente tem que produzir material, produzir, produzir bastante conteúdo. Então, vamos direto para a fase 2. Feito a fase 1, um, vamos para a fase 2. Não adianta tentar fazer a fase 2 sem fazer a fase 1. Um. Compreendido? Porque se você pular direto para a fase 2, que tipo de vídeo que você vai fazer? Que tipo de conteúdo que você vai fazer? Como que você vai colocar o conteúdo? Qual a palavra-chave que você vai usar no conteúdo para chamar a atenção das pessoas? Ou vai ficar só, vem ganhar dinheiro comigo? A maioria das pessoas fazem isso e não tem resultado. Eu, eu falo que não tem resultado. Hoje eu tenho 4.700 alunos nesse mercado de criptomoeda ou mercado de multinível. E essa galera não está ganhando dinheiro. E a pergunta é, por que, que eles não ganham dinheiro? Porque eles não fazem o beabá. Eles fazem exatamente o que não deveria se fazer. Venha trabalhar comigo, oportunidade incrível de ficar rico. E as pessoas já estão cansadas disso. Então, tá aí a sacada. Não faça isso. Você precisa orientar as pessoas. Já já você vai entender por que eu estou falando isso. Como ele falou de uma estratégia de tráfego orgânico, eu vou frisar muito sobre tráfego orgânico na fase 2 agora. Mas antes de entrar na fase 2, de coração, deixa eu passar um detalhe para vocês. Todo negócio que você vai fazer, precisa ser um negócio pensado no público. Por isso, existe essa fase 1. Você vai gravar conteúdo que o público quer ver. Não é conteúdo que você quer gravar. É conteúdo que as pessoas do outro lado querem assistir. Não adianta você colocar um conteúdo que você só quer assistir, que você acha que é o melhor conteúdo, porque não vai virar, tá? Não vai dar certo. E é muito comum as pessoas tentarem fazer isso. Não dá certo. Não dá certo mesmo. Agora, quando você faz um conteúdo focado no que as pessoas querem, elas vão assistir. Vou dar um exemplo claramente. Você vai gravar um vídeo, você não vai gravar um vídeo no YouTube falando a melhor oportunidade para ganhar dinheiro. Você vai gravar um vídeo e vai falar assim, você sabe o que é bitcoins? Se você quiser falar de bitcoins, você sabe o que é criptomoeda? Só que aí leva um ponto, as pessoas às vezes não sabem o que é. Então você pode falar assim, você já ouviu falar de moeda virtual ou de dinheiro virtual? Dinheiro digital? Dinheiro da internet? Você pode falar isso e fala assim, você sabe o que é dinheiro virtual? Você vai usar termos assim. Por quê? Você vai usar uma linguagem que qualquer pessoa vai entender. E essa linguagem vai fazer com que as pessoas tenham clareza. Então, se você vai falar de qualquer outro assunto, use a, é, é, o que as pessoas vão entender do outro lado. Não coloque coisas técnicas e complexas. Eu vejo muito coach... Eu, eu, desculpa que se você é coach e está assistindo, mas eu vejo muito coach usar termos super técnicos e as pessoas do outro lado não entendem. Então, não adianta você colocar um termo técnico, porque as pessoas não vão entender o teu negócio. E você vai ficar sem vender. Você precisa ajudar a outra pessoa e não complicar a cabeça dela. Mas voltando para a criptomoeda. Eu vi, por exemplo, uma pessoa falando, ah, criptoativos, cripto criptoativos. Aí eu falei, tá, criptoativos. Eu até entendi o que ele quis dizer, mas, cara, se você ficar usando termos muito assim, as pessoas do outro lado vão falar, meu, não sei o que é, não quero. Elas vão fechar a porta. Elas não vão assistir o teu material. Pensando nisso, então vamos para o orgânico aqui. Na fase 2, você vai ter que gerar tráfego. Como que gera tráfego de graça? Criando conteúdo. Desculpe informar, mas você vai ter que ralar muito criando conteúdo. É verdade. Criar conteúdo é o caminho para você ter resultado. Não adianta buscar atalho, não adianta buscar fórmula mágica, não adianta buscar um robôzinho que manda mensagem automática. Não adianta. Se você não tiver conteúdo de qualidade, você nunca vai crescer. Você pode até conseguir algum resultado com robô, com ferramenta. Mas ali na frente você vai cair, você não vai ter um negócio sólido. Então, diante de eu já falo, o caminho mais rápido é produzir conteúdo de qualidade. Esse é o caminho mais rápido. Se você busca um atalho para ser rápido, esse atalho te leva, digamos assim, até ali na frente. Aí você vai cair e vai começar do zero de novo, que é o que acontece com todo mundo. Que é o, o atalho, que é o caminho mais rápido, que é as coisas mais simples, mais fáceis, e no final cai e não tem resultado. Aqui, orgânico, criar conteúdo você vai demorar 3, 4, 6 meses para ter resultado nesse negócio. 6 meses. Só que você vai ter um resultado onde você pode ir crescendo gradativamente. E daqui a 1, 2, 3 anos, você vai olhar para trás e vai falar, uau, incrível, ainda bem que eu comecei. Agora, se você não fizer isso e ficar buscando atalhos, daqui a 6 meses você vai continuar buscando novos atalhos, porque o primeiro atalho já não está funcionando mais. E assim sucessivamente. E você não vai ter nada no final. Mas tá, orgânico. Quando eu falo de tráfego orgânico, é você atrair pessoas de forma gratuita. Para atrair pessoas de forma gratuita, você vai usar as mídias sociais. Eu já separei aqui para o Marcos sobre criptomoedas quais eu utilizaria. Eu utilizaria YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Instagram com o IGTV, tá? Instagram com IGTV. Como que eu faria isso? Eu criaria... Eu já coloquei até um, um planejamento de quantos conteúdos eu faria. Eu criaria três vídeos pequenos por semana e faria pelo menos uma live por semana, tá? Para explicar assuntos que as pessoas querem saber. Lembra lá atrás na base, a gente pensou no que o público quer saber, e aqui eu vou gravar vídeo explicando o que o público quer saber. Tipo, o que é criptomoeda, ou é, criptomoeda será que dá certo, esse negócio vale a pena ou não, é seguro. Tudo quanto é tipo de conteúdo que as pessoas possam ter de dúvidas, eu colocaria aqui de vídeo, três por semana. Tipo, segunda, quarta e sexta. Uma live por semana. Como, é, como seria essa live? Poderia ser na terça ou na quinta-feira, que é o intervalo entre os vídeos. Uma live de uma hora, onde eu vou tirar dúvidas, vou trazer um conteúdo interessante e vou falar ao vivo com as pessoas. Então, se vocês repararem, eu não estou vendendo nada, eu estou dando ajuda e informação. Isso é tráfego orgânico, você vai atrair pessoas. No final disso aqui, eu poderia direcionar as pessoas, tipo, no final, ah, dê o um like aqui, ou entre no meu grupo, ou entre no meu canal do Telegram, entre em alguma coisa do gênero. Inclusive, se você está assistindo até agora... Entra no meu canal do Telegram, que tem muito conteúdo bom lá, tá? Seria mais ou menos essa sacada. Beleza. Pro Facebook, eu faria a mesma coisa. Então, eu aproveitaria o mesmo conteúdo. Eu pegaria o mesmo vídeo e colocaria no Facebook. E faria a transmissão da live já no Facebook também e no Instagram. Ou seja, eu faria uma live por semana e iria passar nas três mídias. E eu faria três vídeos por semana que também ia postar nas três. Ou seja, são quatro vídeos na semana. Um ao vivo e três gravados. Até agora, tá simples, não tá não? Dá para fazer três videozinhos por semana? Separar um dia você faz os três vídeos. Beleza. Outro ponto, LinkedIn. Utilizaria os mesmos três vídeos. Postaria um na segunda, um na quarta e um na sexta. O mesmo vídeo, só mudaria o formato. Porque o vídeo pro YouTube é um é um jeito, o vídeo pro Facebook, ele é quadrado, 1080 por 1080, e o vídeo do do Instagram é mil e 80 por 1920, se eu não me engano, é isso aí. Então, eu pegaria o mesmo conteúdo e distribuiria nas mídias. A única coisa que eu faria de diferente é aqui no Facebook. tá no Facebook. Não coloquei aqui, mas eu colocaria. Três imagens. O que, que é isso? Só varam três dias na semana. Eu vou soltar uma imagem por dia nesses, nesses três dias que faltam. LinkedIn é a mesma coisa. Três vídeos e três imagens. E Instagram, três vídeos e três imagens. Repare que só o LinkedIn que não tem live, tá? Todos os outros eu colocaria uma live, que seria a mesma live. Eu faço isso, eu transmito uma pela tela do computador, outra com o meu celular do lado transmitindo. Estou dando uma sacada porque é muito simples, tá gente? Não tem nada assim, bicho de sete cabeças. Depois que você planejou isso, você vai fazer. Você vai fazer isso toda semana durante seis meses, por exemplo. Tá? Isso vai atrair muita gente. E para aumentar o resultado eu colocaria um blog. Um blog é baratinho de se fazer, dá 20, 30, 50 reais por mês. Se você contratar, eu, eu tenho uma ferramenta que eu uso que ela é surreal. Ela tem blog, ela tem autoresponda, ela tem e-mail marketing. Então, para mim, isso é muito barato. Tá? Eu crio as páginas, eu crio todas as questões que eu preciso para a área paga, tudo eu crio lá. Se você tiver interessado em saber dessas ferramentas e coisas assim, eu vou compartilhar só no meu canal do Telegram, tá? É, no meu canal do Telegram. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai lá no meu canal do Telegram, que eu vou deixar compartilhado lá qual a ferramenta que eu uso, quanto que eu pago, se, por que que eu acredito que vale a pena. Talvez eu faça um vídeo eu linko aqui embaixo também. Mas, beleza. Voltando para o vídeo aqui, tráfego orgânico. Criar conteúdo para as pessoas. Ponto final. É, já já vou mostrar como que eu pensaria em conteúdo. Outro ponto. Tráfego pago. A estratégia do Marcos, ele não quer tráfego pago. Mas ele comentou, se eu fosse usar pago, como que eu faria? Eu simplesmente usaria anúncio para trazer mais visibilidade para o conteúdo orgânico. Tá. Ou seja, eu patrocinaria, pra, patrocinaria esse conteúdo gratuito. Então, eu faria anúncio com os vídeos que eu postei, eu faria anúncio para a live, eu faria anúncio com essas coisas. Por que, que eu estou falando tudo isso, gente? Orgânico e pago. Como que eu faria isso? Por que, que eu faria isso? Assim, eu aqui eu não estou falando para ele vender nada, se vocês repararem. A estratégia, ela envolve criar autoridade, criar audiência, fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo. Eu vou dar um exemplo de, de quem fala de finanças, por exemplo, que é o Primo Rico. O cara posta vídeo pra caramba, ele ajuda muita gente e ninguém vê ele ficar vendendo. Por quê? Porque o objetivo é ajudar o seu usuário. Quanto mais você ajudar o seu usuário, mais é, audiência você tem. E quanto mais audiência você tem, maiores são as chances das pessoas comprarem alguma coisa de você em algum momento. No momento que elas quiserem, não que você quiser, tá bom? Então, você tem que pensar dessa forma. Então, conteúdo, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu digo que conteúdo é rei. Dá trabalho fazer, é difícil. No começo, muita gente fala, eu tenho vergonha e tal. Mas só faz. Só faz porque vai ter resultado. Se você fizer um conteúdo, mesmo que você ache que fique feio, você vai ter um resultado melhor do que aquele que não faz conteúdo. E tem um outro detalhe muito forte. Conteúdo não precisa de câmera profissional, não precisa de nada profissional. Se você tem um smartphone com uma câmera razoável, você pode gravar com eles. Por quê? Olha o meu canal aí. Todos os vídeos eu gravo com a câmera frontal. Tá, aqui, é, tá com fio. Com a câmera frontal do meu telefone. Todos os vídeos eu gravo com a câmera frontal do meu telefone. Não é nem a câmera traseira, é a frontal. Por que, que eu faço isso? Porque eu mostro para todo mundo que você não precisa ter o melhor recurso do mundo para poder fazer. Você só precisa fazer. Feito é melhor do que, perfe... do que não feito. Não é nem isso. Melhor do que perfeito. Feito é melhor do que não feito. Porque as pessoas querem ter a melhor câmera, o melhor celular, o melhor isso, o melhor aquilo, mas no final você só precisa passar informação, você precisa passar a melhor informação. É isso que você precisa. Beleza. Anúncio para aumentar a visibilidade do conteúdo orgânico e anúncio para página. Aí aqui já entra uma estratégia. Você cria uma página onde você vai ter informações, live, alguma coisa assim, que é onde você começa a planejar a venda do que você quer fazer. Tá. Como que cria uma página dessa? Tem um monte de ferramenta para criar página. É, no meu Telegram, vou deixar a ferramenta que eu uso, tá a ferramenta que eu uso, que eu recomendo. É, recomendo para os meus alunos, recomendo dentro do meu curso, dentro da minha mentoria, tudo isso eu recomendo aquela ferramenta. E eu só vou colocar no meu canal do Telegram. Você está vendo aqui? Eu não vou pôr aqui, desculpa. É, vai ser só no Telegram. Então clica aqui embaixo vai lá no meu canal do Telegram para você ver. É, mas por que ferramenta? Eu faria anúncio para as páginas de captura. Página de captura para live, página de captura para. Ferramentas. A gente entra então na parte 3, que é a fase de, na fase 3, que é a fase de estrutura. Faria um sitezinho simples, tá? Que é uma página de captura, uma página de venda e uma página de obrigado. É simples, é simples. Você não vai ter muito tempo aqui, muito trabalho e a ferramenta que eu uso já vem quase tudo pronto. É outro ponto, eu faria um funil. Funil dá um trabalhozinho, dá um trabalho de fazer, mas seria basicamente o seguinte: uma sequência de conteúdo onde eu iria linkar os e-mails com os conteúdos que eu já postei no YouTube. Pra ganhar autoridade, ganhar audiência e tal Beleza, depois que eu fizesse isso Aí eu poderia direcionar as pessoas lá no final Do funil, tipo, ela entrou no, no meu na Minha sequência de e-mail hoje Ela vai receber 10 e-mails e no 11º e-mail É uma oferta, pode ser Só um parêntese, pra quem não sabe o que é funil Funil basicamente é o seguinte Imagina um funil, entra-se muita coisa E sai pouca Funil é uma sequência lógica onde você passa informações e você vai filtrando as pessoas e no final você faz uma venda. Então, só passa no seu funil quem comprar o seu produto. entendeu? Ou você pode usar escala de funil. Comprou um produto, comprou outro, comprou outro, comprou outro, comprou outro, comprou outro. Esse também é um funil, é considerado um funil. É só pensar dessa forma. Muita gente vai ver o seu conteúdo, mas poucas pessoas vão comprar. Isso é um funil, é uma seleção natural. É quase uma peneira, vamos dizer assim. Tá. Então eu direcionaria as pessoas para a página de venda E quem comprar, comprou, quem não comprar, beleza e tal. Outro ponto é, Utilizaria uma estratégia gratuita Caso você não queira investi investir em ferramenta Você pode usar uma estratégia gratuita Ela é manual, dá trabalho pra caramba dá trabalho pra caramba, Mas é, todo o conteúdo você manda as pessoas para o teu WhatsApp É de graça, você vai conseguir fazer Vai dar bastante trabalho no começo é possível você fazer sozinho, tá? Mas depois, quando tiver muita gente assistindo seus vídeos, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de equipe ou usar uma ferramenta paga de autoresponder, de funil e etc. Mas é uma, é uma opção, você pode usar o WhatsApp ou o Telegram, tá? Mandaria para um canal ou um, uma lista de transmissão. Nunca grupo. Grupo é um tédio, as pessoas postam um monte de coisa e ninguém vê nada. Então não vale muito a pena, beleza? Essa seria a parte de estrutura, montaria essa estrutura. Então, depois que já estivesse produzindo conteúdo, aí sim eu montaria a estrutura. Por quê? Primeiro é conteúdo. Tá? Na verdade, primeiro é quem você quer falar, depois é conteúdo. Atividade é conteúdo. E nessa fase de estrutura, eu colocaria junto a fase de análise, que é analisar as postagens, tudo que você postou, como que está o tipo de conteúdo, se está valendo a pena, para ir melhorando. É, analisar as palavras-chave aqui você pode fazer uma pesquisa de palavras-chave num site chamado Ubersuggest Ubersuggest eu vou deixar escrito aqui para vocês deixa eu ver se eu abro aqui agora Ubersuggest uh, aqui, okay. não, não escrevi direito do Ney Patel então se você abrir aqui você pode vir aqui, ó. vou colocar Brasil e vou colocar aqui criptomoedas acho que está certo não, não está certo, não. Mais criptomoedas. Vamos ver o que, que vai aparecer ao vivo aqui. Ó, 45, 40 mil buscas por mês tem essa palavra. Ela é difícil, tá vendo? Ó, a dificuldade dela é SEO54. É uma palavra difícil de se ranquear e tudo mais. Tem bastante gente que o clique dela está saindo a 1,58 e etc. Mas aqui você consegue ver ó, criptomoedas, cotação... É, criptomoedas Facebook, você começa a ver palavras semelhantes, você começa a ver sugestões, etc, etc. E aqui você começa a pensar em conteúdo. O que são criptomoedas? 880 pessoas pesquisando todo mês sobre o que são criptomoedas. Já é fácil você ranquear isso, tá vendo? Então aqui você vai brincando em saber o que tipo de conteúdo, o que é criptomoeda, o que são criptomoedas, o que sem o U o, o, o e o E são criptomoedas? Tá vendo? Tudo conteúdo. O que é criptomoedas tem 2.500 buscas, 2.400 buscas por mês. E não é difícil de ranquear. Tá vendo? Você começa a ver coisas assim e vai pensando em tipo de conteúdo que você vai produzir. E não, não só isso. É, vou dar aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer. Não tenho certeza. Às vezes, ó, não tem, não tem assim. Não sei se eles colocam valem a pena. Investir em criptomoedas. tá vendo? Investir em criptomoedas. 1.900 pesquisas. Aí você vem aqui em ideias. Então, a sacada é você pensar nisso. E na parte de análise e métricas, você vai analisar isso. Ó. tá vendo que isso é uma análise? Estou fazendo uma análise aqui rápida. Tem tantas pesquisas, volume, dificuldade e tal. Aqui na dificuldade, se você clicar, ele fala é, até 100, quanto... Tipo, tudo que você tiver até 100, 100 é o, o melhor ranking. Então, você vai ver a dificuldade aqui. Quanto menor, melhor a dificuldade para você, você colocar, tá? Só que isso aqui é para ranquear em um blog. Aí você começa a entender métricas. É, você vai saber quantas pessoas clicam no seu vídeo, quantas pessoas clicam pra, nos seus links. Tudo isso você vai analisar para melhorar. Basicamente, essa é a estratégia que eu consideraria usar. Eu fui bem rápido tá, na estratégia. Então... Meu, volta, assistir de novo. Eu mostrei aqui o Beabá de uma estratégia. Só que essa mesma coisa que eu falei para criptomoedas, você pode mudar e falar de qualquer assunto, qualquer assunto. Só tem que entender que o que você vai fazer é conteúdo para educar as pessoas e não para vender. Quanto mais você educa as pessoas, mais elas gostam do teu material e mais elas querem comprar de você. Aí sim você vai oferecer o que você tem para oferecer do meio para o final, nunca no começo. Primeiro a pessoa tem que gostar de você, depois você vai, é, digamos, vender para ela. Nunca tente vender primeiro, porque se você tentar vender primeiro, você simplesmente afasta a pessoa e não vende nada. Essa é a questão. Aqueles chatos, por exemplo, de Facebook que ficam vendendo, vendendo, vendendo, vendendo, vendendo, vendendo. É, ninguém nem clica nas coisas que eles mandam. Porque é um saco, tá bom? Então, ó, esse vídeo ficou um pouco longo. É, poderia ter ficado maior, poderia ter colocado mais coisas, mas eu queria ser bem objetivo, bem objetivo mesmo no conteúdo. Então... Se você gostou desse conteúdo mesmo, clica aqui embaixo, deixa um comentário, deixa um comentário e deixa qual o seu nicho, porque eu vou fazer o seguinte, toda semana eu vou gravar um vídeo com uma estratégia para alguém, tá? Toda semana eu vou gravar um vídeo com a estratégia para alguém, então se você deixar aqui embaixo qual é a ideia do teu negócio, não precisa ser muito profundo, porque tem gente que fala, ah, vamos roubar minha ideia, não precisa, só coloca pelo menos a área de atuação e o que, que você gostaria. Exemplo, é, eu, o próximo vídeo que eu vou fazer, me mandaram até lá, no, no Instagram. O próximo vídeo vai ser sobre, é uma mulher que tem filhos e ela fala sobre alimentação saudável. Ela fala sobre alimentação saudável, que é uma estratégia para bombar o conteúdo dela de alimentação saudável. É o próximo vídeo que eu vou gravar logo em seguida. Ela já colocou lá. Então, o que ela colocou para mim? Alimentação saudável e, e eu vi no perfil que ela tinha filhos. E pronto, eu queria um negócio de alimentação saudável. Coloca aqui embaixo, então, qual o negócio que você gostaria de montar, tipo, ah, eu queria um negócio de vender site, eu queria um negócio de, eu tenho, eu tenho uma papelaria e eu quero aumentar as vendas, eu tenho uma padaria e eu quero aumentar minhas vendas, ou qual a estratégia que eu usaria para uma padaria, para um hotel, para um mercado, ou para um advogado, para um médico, para um professor de educação física, coloca aqui embaixo qual a estratégia que você, que você quer que eu fale, que eu monto uma estratégia para o seu negócio, claro, se você der alguns detalhes a mais sobre o tipo de produto, alguma coisa, pode facilitar na hora de eu criar a estratégia. Eu posso dar uma estratégia mais assertiva para você. Se você não quiser colocar isso com receio, não tem problema. Coloca a informação que você julgue necessária. Então, comenta aqui embaixo mesmo, beleza? E, ó, deixa o dedo no like aqui, porque o like ajuda demais, ajuda demais o meu canal a crescer. E o comentário também. Então, comenta aqui embaixo. Deixe o dedo no like e, se possível, compartilhe com aquele seu amigo que trabalha ou com criptomoeda ou com criptoativos, algum negócio desse, e que precisa assistir esse vídeo para entender um pouco mais de estratégias. Se você é, tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui que eu vou responder todo mundo. Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.